Eu vou compartilhar com vocês um tema muito bacana hoje São três estratégias, três formas que você pode utilizar no seu negócio Seja ele um negócio digital ou um negócio físico Para você aumentar o seu faturamento tá? A aula vai ser em slides Eu vou deixar esses slides no meu grupo do Telegram Você pode ir lá, baixar, revisar, fique à vontade Beleza? Vamos lá então para o nosso conteúdo Deixa eu abrir, abrir os slides para você aqui Show de bola! Então galera tema é esse aí, três maneiras de você aumentar o seu faturamento, né, o faturamento do seu negócio. Como você pode fazer isso, cara? Existem várias formas, tá? Eu vou apresentar aqui pelo menos três para você começar a aplicar isso hoje. Não tem desculpa de você falar, ah, mas eu não tenho um negócio digital, é só para negócio digital? Não, é para qualquer negócio, seja você né, que tem um negócio físico, se você tem um negócio digital, não importa. A primeira delas é você esse exemplo aí, ó, exemplo 1, um é você aumentar o preço do teu produto ou o preço do teu serviço mais a frequência. Esse F aí é de frequência. Frequência de quê? Frequência de compra dos teus clientes. Então, se o teu cliente compra mais vezes, você tem um faturamento bem mais alto. Então, como é que você faz primeiro para aumentar o preço do seu, do seu produto ou do seu serviço? Para você aumentar o preço do seu produto, você precisa, a primeira coisa, ter, fortalecer a sua marca. Seja a marca da sua empresa, seja a sua própria marca, se você é uma autoridade. Então você tem que fortalecer essa marca. Por quê? Você não vai do nada lançar um produto hoje, ninguém te conhece. Você vai lançar o produto no mercado hoje, o produto é R$ 97. Reais. Aí passa um mês, você vende um pouquinho, você aumenta ele para R$ 500, 500, 497. Quem é que vai comprar esse produto de você? Você não teve nenhum tempo de fortalecimento de marca, a pessoa nem, as pessoas nem te conhecem, não te dão nem credibilidade. Você lançou o produto com 97, no mês seguinte já aumentou para 497 e aí? Então a primeira coisa, antes de você aumentar o um preço, você ter o fortalecimento da sua marca, da sua identidade. Com isso, fortalecendo a sua marca, você ganha autoridade no mercado, porque a autoridade não se conquista de uma hora para outra. Então você tem que ter um tempo de maturação do mercado, de conhecimento, de aprendizado e de visibilidade no mercado para você conquistar a autoridade. Então fortalecendo a sua marca, ganhando autoridade no mercado e tendo cases de sucesso que são os seus clientes, as pessoas que compram de você, as primeiras pessoas que compram o teu produto, se elas têm resultado, elas são propagadoras do, do, teu, do teu produto ou serviço. Então é, é, é, você vai ter argumentos para poder aumentar o teu preço, porque você fala, olha... Meu produto é mil reais, mas fulano, plano beltrano, eu tenho mais de 100 alunos com resultados. Meu produto tem garantia e é aprovado, é testado, eu ganhei vários prêmios, não sei aonde. Então isso você montou, essas, esses três pilares, fortalecimento de marca, autoridade no mercado e cases de sucesso, com, e, com esses pilares bem sólidos, você pode aumentar o teu preço porque você tem argumentos que qualificam o teu produto é diferente você lançar produto hoje e que ninguém te conhece, nunca viu na vida, você não, ninguém sabe quem você é e do nada você lança o produto lá com, com preço pequeno, depois se aumenta lá 3, 4, 5 vezes sem motivo algum entendeu? Então essa é a forma de você poder aumentar o preço aí do seu produto ou serviço fortalecendo a marca, autoridade no mercado e cases de sucesso Beleza? Qual é a segunda forma? Opa, voltando aqui. E como você faz para aumentar a frequência das pessoas que compram o teu produto? Como é que você faz a pessoa comprar várias vezes de você? Porque esse é um fator que vai fazer com que aumente a sua o seu faturamento do mês, é aumentar o preço e aumentar a quantidade de vezes que o seu cliente compra de você. Como é que você faz isso? Primeira coisa, Tendo clientes satisfeitos, porque clientes satisfeitos compram muito mais. Né? Se você vende o produto do seu cliente, ele está muito satisfeito, se você vender um upsell para ele, por exemplo, ele sabe, ele tem a confiança em você. Ele comprou um produto seu, um serviço seu e ele confia em você. Então é mais fácil você vender para alguém que está satisfeito do que um cara que você nunca viu na vida. Né? Então, essa é a vantagem. Cliente satisfeito, você tem que ter que ter cliente satisfeito. Qual a segunda, a segunda forma? Camila! Oi Camila, deixa eu acenar aqui pegada do, do Instagram. O pessoal está aqui entrando. Galera, boa noite para vocês. Sejam muito bem-vindos. Então, lá. a segunda forma de você aumentar a frequência de compra do seu produto é ter uma esteira de produtos. Quanto mais produtos você tem e eles são. É, você tem uma esteira de produto, um produto de ticket baixo, ticket médio, ticket, ticket alto, que um produto se complemente ao outro. Você tendo essa esteira, você consegue vender, porque você está oferecendo para o teu cliente uma jornada. Ele vai comprar um produto inicial, que seja um e-book, por exemplo. Um e-book lá... pode ser até um e-book gratuito, tá? Você divulga o e-book para ele, ele vai consumir aquele e-book. Ele vai ver que ele precisa ter mais conhecimento com aquele... além daquele e-book... Aí você vai oferecer para ele um, um produto ou um serviço que complemente aquele book para ele ter mais resultados. E assim você vai tendo outros produtos complementares de diversos tickets para poder vender mais vezes para esse teu cliente. Beleza? Então, clientes satisfeitos, esteira de produtos. E uma outra forma de você aumentar a frequência do seu, da su, do, das suas vendas... Vou só uma aguinha para molhar o bico é você ter produtos de recorrência. O que é recorrência? Produtos de assinatura. Por exemplo, eu aqui perto de casa tem uma moça que ela faz brigadeiro. Para você ver que não é só negócio digital. A mulher ela faz brigadeiro e ela tem um plano de, ela criou um site que tem um plano de assinatura de entregas de brigadeiro delivery. A pessoa paga, ela, acho que é 39,90 por mês e assina para receber uma caixinha com 12 brigadeiros diferentes. Todos os meses tem um sabor diferente. Então ela fideliza os clientes dela, que conhece o produto dela. Ela criou um site, fez um plano de assinatura e a pessoa vai lá. Eu até contratei uns dois meses só para experimentar, né? Mas cara, vale a pena. Você, você que tem negócio físico, você pode fazer produto de recorrência. Outra coisa quem tem produtos digitais, mentoria, né? Faz imersões aí presenciais. Então são todos produtos de recorrência. A pessoa paga várias vezes. Pode ser recorrência mensal, semestral, anual você escolhe a frequência mas isso vai tendo uma, uma uma aumenta a frequência de venda né do seu produto então os três pilares de aumentar a frequência é esse ter clientes satisfeitos que compram mais uma esteira de produtos tá e recorrência produtos de recorrência com isso você consegue aumentar o teu faturamento esse é um exemplo tá aumentando o preço e aumentando a frequência. qual é o segundo exemplo você fazer vendas diárias, mais vendas com recorrência e mais lançamento. Né? Tem pessoas que só vivem de venda diária, tem pessoas que só vivem de recorrência e tem pessoas que só vivem de lançamento. Eu conheço vários profissionais que trabalham só com lançamentos, só com recorrência e venda diária. Mas se você quiser aumentar ainda mais o seu faturamento, você pode é, unificar essas duas, essas duas formas de campanha. Né? São campanhas diferentes. Como é que funciona isso? Quem faz venda diária, tá nesse gráfico aqui que está no slide. Se você está aqui no Instagram e não tem slide, o, Instagram, o, o slide vai, vai ficar lá no Telegram, hein? Não esquece não. Então lá, ah, para quem faz venda diária, esse aí é o gráfico de quem vende todos os dias. Como é que ele vai? Ele é uma constância. Às vezes você tem uns picozinhos de venda, tem dia que você vende, tem dia que você não vende, aí um dia supre o outro, né? Então você vai tendo vendas.. É, diariamente às vezes um pouco mais um pouco menos só que ele vai fazendo uma é uma constância praticamente é uma é uma onda né às vezes você vende mais você vende menos e isso aí não é uma coisa é, um, é algo sólido porque está sendo constante mas você não tem uma lucratividade tão alta assim tá então esse é o gráfico de quem vende todos os dias não sei se já aconteceu com você pelo menos comigo acontece eu vendo todo dia tem dia que eu não vendo tem dia que eu vendo mais então fica nessa onda aí Para quem tem recorrência o gráfico é esse aí, ó. É uma crescente. Quando você tem um produto de recorrência, é como se fosse uma bola de neve. Você tem um produto de ticket de, de R$ mensal. As pessoas vão comprando o produto e todo mês ela paga lá aquele valor. Só que você não tem aquela galera inicial, né? Sempre vai ter pessoas novas que vão entrar na sua assinatura no seu plano de assinatura. Então, além das pessoas que já compram de você todos os meses, vão vir novos. Então, é uma bola de neve, né? Quem já está com você todo mês está lá pagando uma assinatura ou trimestral ou anual que seja, e vai vir novas pessoas que vão também entrar nessa nessa tua nesse teu funil de vendas. Então, é uma é uma não é, é diferente da venda diária. Você está aumentando de forma constante, mas é um aumento de faturamento durante o mês tá então esse é o gráfico de recorrência é um faturamento crescente ao longo do tempo show de bola e para você que faz lançamento é isso aí ó o cara fica lá um mês dois meses sem vender porra nenhuma aí um mês do dia de black friday dia das mães carnaval ele faz uma promoção um lançamento. E vende lá 5 mil, 10 mil, faz 7 dígitos, né? 6, é, faz seis em 7, né? Seis dígitos em sete dias. Tem várias pessoas que trabalham com lançamento e vivem de lançamento, né? Então é uma ótima forma de você também lucrar. Só que se você fizer dessa forma aqui, ó, aumentar é, é somar é produtos que, que tenham venda diária mais produtos de recorrência e lançamento. O teu gráfico é esse aqui. Essa aqui vai ser a escala de vendas. Você vai ter uma crescente é, constância de vendas e ainda vai ter os picos de vendas recorrentes. Porque aqui, ó, são lançamentos que podem ser lançamentos de recorrência também. Vamos supor, você faz um lançamento de uma mentoria e essa mentoria ela paga de seis em seis meses, por exemplo. Ou então você faz o um lançamento de um produto aí que também é de recorrência, um curso online, é, sei lá, cara, qualquer coisa, entendeu? Então, unindo essas três formas: venda diária, recorrência. E fazendo lançamentos, você aumenta aí o, o faturamento do teu negócio. Show de bola? Alguma dúvida, galera, até agora? crecute vai se comportar, hein, crecute Estou vendo aqui. Ah, boa noite, gostei das dicas, Camila. Falou muito legal. Ice and Clean, boa noite. Que bom que vocês estão gostando. Show de bola. Deixa eu ver a galera aqui do YouTube. Quem está ao vivo no YouTube. Leandro Ribeiro. Boa noite, Leandro. Boa noite, Pablo. Como é que tá aí? O áudio tá legal, né? Acredito que sim. Se travou, não tem problema. Que está sendo gravado e vai subir lá o áudio. Beleza? Leandro e Pablo Reis. Falou, galera. Vamos continuar aqui, então, com o segmento da aula. Deixa eu abrir aqui. Voltei para minha tela. Abri tela para caramba aqui. Beleza. Vamos lá. Então... Beleza? Nada. Deixa eu voltar para a minha tela aqui, que eu agora, agora eu me enrolei. Fui falar com vocês, aí... Fui falar com vocês, aí me enrolei um pouco aqui. Então, vou voltar aqui. Ah, tá. Beleza. Show. Voltei para cá. Acho que agora tá, Beleza, agora está no ar. Então, essa aqui é a forma ideal. De, é, a, é, o, é o segundo exemplo né, de você poder aumentar aí o faturamento da sua, do seu negócio. E qual é o terceiro exemplo, Alexandre? Terceiro exemplo é você aumentar o número de clientes. Parece fácil, né? Aumentar o número de clientes. Ah, como é que eu vou fazer isso? Aí que está o pulo do gato, né? Porque se você aumenta o seu número de clientes, você consequentemente aumenta as suas vendas, né? Independente do produto que você tenha, do, do ticket que você tenha. Como você faz para aumentar o número de clientes? Tá aí, ó. Primeira coisa, você precisa aumentar o volume de visitantes do teu site. Não adianta, tá? Você pode utilizar tráfego orgânico, tráfego pago, não, não tem problema. Você pode investir em anúncio ou fazer utilizar o próprio Instagram para vender sem problema nenhum. Só que quanto mais pessoas entrarem no seu site, melhor. né? Mais visitantes entrarem em contato, não só no seu site, no seu negócio local mesmo, tá? Independente do seu tipo de negócio. Quanto mais pessoas te visitam melhor, porque uma parte dessas pessoas vão se cadastrar como leads, né vão botar o, o que é lead, lead é um potencial cliente, é uma pessoa que já entrou em contato com você e ela quer saber algo mais sobre aquele produto ou o seu serviço, então ela está interessada no seu conteúdo, beleza? Então ela vai deixar lá um e-mail, vai deixar um WhatsApp, vai deixar um Telegram, vai, sei lá, vai deixar um sinal de fumaça que seja, mas ela vai cadastrar é, os dados dela no teu site. O que, que você vai fazer com esses dados que você receber? Você vai vender para essa pessoa, vai fazer uma oferta ou vai levar conteúdos para essa galera que já te acompanha. Porque é o que eu falei, você vender para alguém que já te conhece é muito mais fácil você, do que você vender para alguém que nunca te viu na vida. Então é muito importante você ter é, uma, uma lista de clientes, né? uma lista de, de, de leads, você faz isso tendo um, um cadastro de e-mail no teu site, por exemplo. Para quem trabalha com Instagram, você pode colocar um linkzinho lá para um, um site, uma landing page. A pessoa clica lá, deixa o e-mail dela e você entra em contato e faz a venda pelo, pelo, Insta, pelo WhatsApp, pelo e-mail, não importa. Beleza? Então, como aumentar o número de clientes? Recapitulando. Primeiro, aumentando o volume de visitantes. Segundo, cadastrando esses leads né as pessoas que visitaram no teu na tua lista e terceiro melhorar a taxa de conversão da sua oferta né a copy o que é a taxa de conversão é quando é quantos por cento que estão entrando no teu de pessoas que entrando no teu site quantos por cento estão comprando né conversão é, é a não, não não necessariamente a compra em si mas se você está oferecendo um e-book de gratuito, quantas pessoas estão baixando o seu e-book? Né? Então, a conversão ela é o teu objetivo. Quantas pessoas estão atingindo o objetivo que você quer que elas, que elas atinjam? Entendeu? Então, você tem que melhorar. Como é que você faz isso? Melhorando a sua oferta, melhorando a sua copy. Copy é o termo que a gente utiliza em marketing digital é, para você ter argumentos. É uma comunicação focada para venda, tá? Então pode ser uma comunicação em texto, em imagem, em vídeo, isso é copy. Então você vai melhorar essa tua comunicação com o seu cliente, seja em vídeo, em texto, seja a tua página de vendas, para você ter uma oferta bacana e a pessoa chegar lá e clicar e comprar. Beleza? Então é assim que você aumenta o número de clientes. Aumentando os visitantes, cadastrando esses leads e melhorando a taxa de conversão. E a gente vai cair nesse funil aqui, que é exatamente o que eu acabei de falar para vocês. Imagina que esse, esse, no topo de funil são as pessoas que vão entrar em contato com, com o teu site, beleza? Vamos supor que você somente foca em Facebook, ou você só foca só no Instagram, ou você foca somente em blog, ou somente no YouTube. É, vai vir um número de pessoas que vão visitar o teu site. Mas você está focando somente numa única fonte de tráfego, seja ela orgânica ou paga. O que vai acontecer? Vamos supor, fiz aqui um exemplo, tá? Se eu focar somente em tráfego orgânico, seja ele no YouTube ou de blog, eu vou ter 100 visitantes no meu site, desses 100 visitantes, 10 deles vão deixar o um e-mail ou vão deixar o um tele, um telefone de WhatsApp deles lá para mim. Desses 10, apenas um vai comprar. Então, assim, eu só consegui fazer uma venda com 100 visitas. Eu só consegui levar, mostrar o meu, o meu produto para 100 pessoas. E se eu fizer isso em, em mais escala? Isso eu fiz de forma orgânica. Eu tenho um blog otimizado em SEO, tenho um canal, um vídeo no YouTube otimizado em SEO. Tem pessoas que estão entrando de forma orgânica e eu consegui fazer a minha vendazinha lá. Beleza, show de bola. Mas se eu fizer, se eu aumentar o tráfego, em vez de eu ter 100 pessoas no meu site, eu conseguir colocar 10 mil pessoas para visitar o meu blog, o meu vídeo durante um mês, por exemplo, se eu fizer isso... Boa noite, galera que está entrando aí. Bruno, Maria, Maria Bezerra e Ana Moreira. Deixa eu assinar para vocês aqui. Show! Se eu tiver mais pessoas, quanto mais pessoas entrarem em contato comigo, maior a chance de eu vender. Então, em vez de eu fazer uma venda... Como eu fiz no, na, com 100 pessoas, se eu tiver 10 mil visitantes, como é que eu faço isso? Com orgânico eu posso conseguir, mas vai demorar um tempo. Eu posso investir em tráfego, eu posso investir em Facebook Ads, posso investir em Google Ads, posso investir em Instagram Ads, YouTube Ads, em anúncios, tá? Porque quando você investe em anúncio, o teu retorno é muito mais rápido do que da forma orgânica. Você consegue sim vender de forma orgânica. Mas quando você investe em anúncios, o teu resultado é muito maior. Então vamos supor, eu investi no YouTube, Instagram, Google, fiz uma porrada de campanha, botei lá, entraram 10 mil pessoas no meu site, dessas 10 mil, apenas mil se cadastraram na minha lista e dessas mil, 100 compraram o meu produto. Já muda o jogo, né? já muda o jogo. Então, o meu faturamento aqui é maior, por quê? Porque eu investi em tráfego. Então, o tráfego pago, ele é como se fosse uma fagulha que você bota na na tua no teu funil de venda para ele acelerar aquele processo de venda, diferente do orgânico. O orgânico você consegue vender sim, só que você vende em menos quantidade, tá? E se você tiver e a longo prazo ah, você vai montar um blog hoje, vai montar uma página no Instagram, no, no Facebook, vai trabalhar em, em comunidades de Facebook. Né? Tem várias pessoas que trabalham, que vendem no orgânico. Eu comecei vendendo no orgânico, tá? mas depois quando eu comecei a ter os meus primeiros resultados de forma orgânica, eu comecei a investir em anúncios, porque o resultado é muito mais rápido, entendeu? Porque tem muitas pessoas me vendo, entrando em contato comigo, Dessas pessoas eu consigo pegar o e-mail, o telefone de cada uma delas e fazer a minha venda. Beleza? Então é assim que você aumenta o teu faturamento do seu negócio. Eu fiz um resumo aqui. Quais são as três maneiras? Está nesse slide aí. Três maneiras de aumentar o seu faturamento. Recapitulando. Primeiro, aumentando o seu preço do teu serviço ou produto e aumentando a frequência que você vende para as pessoas, para os seus clientes clientes satisfeitos, compram mais de você, beleza? Então, aumento de preço e frequência de vendas. Qual é a segunda maneira? Você fazer vendas diárias, vendas de produtos de recorrência e fazer lançamentos. Isso durante o um período aí de um ano, com... não vai ser tudo um dia só, né? Vender diária, recorrência, você vai deixar teu cliente maluco. Mas faz um planejamento. É um planejamento mensal, semestral. Uau. Esse mês eu vou fazer só venda diária. Mês que vem eu vou abrir uma recorrência. No próximo mês eu vou fazer um lançamento. Mas mantém essa, essa estrutura pronta. tá? Não fica só focado em lançamento, ou só focado em recorrência, ou só focado em venda diária. Você pode utilizar essas três estratégias. Dá trabalho? Dá trabalho pra caramba. Mas vale a pena porque você vai aumentar o seu faturamento, independente do seu negócio. Beleza? E o terceiro, a terceira forma é você aumentar o número de clientes. Como é que você faz isso? trazendo tráfego para o teu negócio, investindo em tráfego. Tem pessoa que fala, ah, eu tenho medo de investir em tráfego, porque eu não sei se eu vou ter retorno. Cara, se você não tiver retorno, você pausa a campanha. Quando você tem esse controle financeiro e você está investindo e não está tendo retorno, você pode simplesmente pausar aquela campanha e revisar o porquê dela não estar investindo, dela não estar tá tendo conversão, por exemplo. Mas você pode ter certeza, vai no Google hoje ou vai no Facebook Pesquisa lá algum termo, vê se tem gente anunciando como afiliado, como produtos digitais, físicos, negócios. Se tem gente anunciando no Google, no Facebook, no Instagram, no YouTube, é porque esse nicho dá dinheiro. Ninguém, se não não existiria anúncio, tá? Estou sendo franco com você. Se anúncio não desse dinheiro, se anúncio não desse lucro, é, ninguém, faria, ninguém faria, anúncio, faria anúncio, porque o anúncio ele, ele só vai é, aumentar, a, vai alavancar ainda mais as suas vendas. Beleza? Então, essa é a nossa, esse foi o nosso conteúdo de hoje. Espero que tenha ajudado aí de alguma forma, clareado vocês aí. Quem tiver com dúvidas, pode deixar aqui no, Telegram, no, no, no Instagram e no YouTube. Deixa eu abrir lá, YouTube. Vamos lá. Galerinha do YouTube, agora é com vocês. Não tem dúvidas aqui? Beleza. Eu vou, então, responder uma dúvida que eu recebi no meu Instagram, tá? Quem me deixou essa dúvida foi o David Santos. David, eu não sei se você está assistindo aí online, é, mas você deixou essa dúvida e eu vou aqui, falei que ia responder essas dúvidas aqui ao vivo. Cara, a dúvida do David foi a seguinte. Não vejo muitas pessoas falando de Google Ads é, para quem é afiliado. Você sabe por quê? Cara... Eu não sei porquê, mas eu vou dar a minha opinião, tá? Minha, opinião, minha sincera, minha humilde opinião. Quem vende em Google Ads, no mercado de afiliados, ou é um cara que escolheu um produto que pode divulgar no Google, porque muitas vezes o produtor ele não permite que o afiliado divulgue no Google, para a palavra-chave específica do produto. Por exemplo, tem muitos produtos aí na Hotmart Monetize que está lá nas normas daquele produto dizendo, olha, não pode fazer anúncio no Google Ads para a palavra-chave do produto. Por quê? É a palavra que vai vender. Então, o Google Ads, quem vende mais nesse mercado afiliados no Google Ads é o produtor. Então, tem produtos que você pode anunciar, sim, em Google Ads para vender bastante aí como afiliado, mas tem produtos que o produtor não permite. Ele fala, ó, oh, esse produto aqui eu não quero que afiliado venda, só eu vou vender. Por quê? Porque esse produtor, ele é esperto e ele sabe que quem vai no Google pesquisar pelo produto ou pelo serviço é o cara que vai comprar, né? Vai querer de forma ativa, porque o público que está no Google está pesquisando de forma ativa comprar um produto ou serviço, diferente de quem é impactado pelo, pelo Facebook, por exemplo. Entendeu? Então, quem é impactado pelo Facebook, você quando faz uma campanha no Facebook, você está fazendo um anúncio de forma ativa para o teu cliente, mas o teu cliente não está pesquisando de você, entendeu? Então, quando ele vai no Google pesquisar um produto ou um serviço, ele está com a intenção de, de saber uma solução para aquele problema dele. Então, ele vai pesquisar lá, produto tal funciona, produto vale a pena. Se ele encontrar um anúncio ou um artigo de blog lá posicionado, ele vai comprar lá. Então quem trabalha com SEO, quem trabalha com Google Ads nesse tipo de produto, vai vender só que você tem que ver se o produto que você divulga é, pode ser divulgado em Google Ads ou não. Como eu falei, tem produtores que que, que não permitem que afiliado divulgue no Google Ads e tem produtores que permitem. Então você tem que pesquisar. Mas a questão de falar que afiliado é é pouco, Google Ads fala, é pouco fala na para não, é é a pergunta? Não vejo muitas pessoas falando de Google Ads no mercado de afiliados por esse motivo. Porque as pessoas é, ficam muito restritas ao Facebook, porque o produtor né, oferece uma estrutura somente de Facebook para esse afiliado, não oferece, não oferece algo de, de Google para ele, beleza? Então pesquise algum produtor que venda aí, é, que ofereça uma estrutura de Google Ads para o afiliado. Show de bola? Essa é a minha opinião, tá? Posso estar errado, pode ter alguém com outra opinião aí, mas beleza. Segunda pergunta.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 Então não foque somente na ferramenta em si, você pode conseguir, pode, mas você variar as fontes de tráfego é muito mais fácil você conseguir bater aí um 6 em 7, por exemplo, beleza? Mas tem cases de sucesso aí que vivem só de Facebook, só de YouTube e faz aí 6 em 7 fácil, depende da estratégia do seu negócio. Mas não foque só em nenhuma estratégia é se você consegue escalar isso é, de forma ampla na internet. Beleza? Outra pergunta para fechar aqui. Você consegue vender encapsulados em grande escala pelo Google Ads sem bloqueios? Cara, já vendi muito encapsulado. Né? Hoje eu já não vendo mais. Por quê? Porque eu não trabalho só como afiliado. Né? Eu, tenho meu produto, eu tenho meu produto. Eu faço é, consultoria também para empreendedores. Então, assim, eu não vivo só disso também. Mas já vendi muito encapsulado. E outra coisa. Quando você. A questão de você não ser bloqueado depende do produto que você divulga, depende da cópia que você utiliza. Então você tem que ter uma estratégia por trás disso. Você pode sim vender encapsulado na, pelo Google mas, e não ser bloqueado, mas depende muito da sua estratégia que você vai utilizar lá. Tá? Não é uma fórmula que ah, vou pegar encapsulado e vender. Não, não existe uma fórmula. Nada no marketing digital tem fórmula de bolo, tá? receitinha de bolo. Não tem, não adianta, você não vai encontrar em lugar nenhum aí. Pode vir guruzinho falar com você sobre isso que você não vai conseguir. Entendeu? Então, para você vender, é, você consegue vender sem bloqueio? Sim, consegue vender encapsulado sem bloqueio, sem problema, em grande escala sim. Beleza? Mas é o que eu falei, se você puder escalar isso em outras fontes de tráfego, como Facebook, Instagram, é muito mais fácil você é, ter o resultado em grande escala, como você quer. né? Show de bola? Beleza? Então, vou encerrar aqui por hoje, Garela. Galera, espero que tenha sido tudo direitinho, gravado aqui, na boa. Quem estiver aí me ouvindo, dá um feedback. Quem não tiver, grande abraço. A gente, vê, a gente se vê na próxima aula. Mas essa live aqui vai ficar gravada. Eu vou subir aqui no YouTube. Eu pensei em deixar ela fechada, mas eu vou deixar para vocês aqui, para vocês aproveitarem esse conteúdo. E se você perdeu esse conteúdo e quiser baixar esse slide, eu vou deixar aqui também para você fazer o download do slide no meu grupo de Telegram. Está aqui embaixo no link o grupo do Telegram para você entrar lá e fazer, desculpa que hoje eu estou arrotando para caramba, <risos> fazer o download desse slide, beleza? Então galera, se você quiser aí aprender a fazer anúncios no Google e tal, eu convido você a entrar para o meu treinamento de Google Ads, caso você queira, Vou deixar aqui, se você quiser aumentar suas vendas pelo Google, utilizando o Google Ads, né? fazendo anúncio no, face, no, no, no Facebook. Anúncio na rede de pesquisa, rede de display, YouTube, Google Shopping também. Eu tenho um e-book gratuito de Google Shopping. Faz o seguinte, pega o teu telefone smartphone, né, que faz leitura de QR Code, aponta aqui para a telinha aqui agora e você faz aí, entra no meu site, vê lá ah, o nosso conteúdo e venha fazer parte da nossa comunidade para aprender a anunciar no Google. Beleza? Grande abraço a todos vocês, espero ter ajudado, espero que o conteúdo agregue a vocês alguma coisa aí. E muito obrigado a quem esteve presente aqui, grande abraço, sucesso a todos e nos vemos numa próxima live. Valeu, valeu galera do YouTube, valeu galera do Instagram, vou encerrar aqui, até mais numa próxima live ou no próximo Stories. Show de bola, fui!